Alô, meu amigo cocada, tudo em ordem, camarada? Quais são as novas? Quanto tempo, né? Eu não disse a você... Eu não sou mãe de nada, não, mas tem umas coisas que a gente pode fazer uma projeção, né? Eu disse, se o veinho Zé não ganhar essa parada, fará um calo de sangue. <risos> Rapaz, é aquela velha história, né? Os nossos históricos de pesquisa sugerem que a gente fique sempre na dúvida, né? Porque a gente já viu sair lebre de dentro das cartolas, no lugar do coelho, né? Mas em tudo que é o que está se apresentando aí, o veinho, por, por, menor, por mais distante que pareça na pesquisa e por menor que seja a diferença, o veinho está tá conduzindo o processo, o veinho está na frente e, e, de certa forma, corresponde o que a gente vê nas ruas, aqui na capital, no interior onde eu vou. Não, eu não, não, não vou dizer que as diferenças, os números são esses. Eu não sei, confesso a você que eu não sei. Mas que o velhinho tá solto na buraqueira. Tá de é solto, viu, animada, Dando gargalhada. Não, aí não, não. Você tá doido pra gastar seu dinheirinho aí do, do PIS, do PASEP. Guarde seu dinheiro, não aposte não. Tá muito cedo. Tá cedo demais. Você já se deu conta, já prestou atenção os números de brancos, nulos e indecisos? Está muito cedo. Ainda o eleitorado... Estão envolvidos nas campanhas? A militância, alguma militância patrocinada, né? Pouca militância espontânea, né? Aqueles de sempre, né, os cabos eleitorais que têm seus interesses, esses estão totalmente envolvidos. O eleitor tá muito distante do processo, tá assistindo de longe. É, eu acho, eu acho, a preço de hoje, aliás, a preço de hoje, de ontem, de ontem, de ontem, desde que a gente começou a conversar, o velhinho continua na dianteira, eu acho. Pode ser, repito, que não seja essa diferença mostrada pelas famosas.. mostrada pelas famosas pesquisas, mas a gente percebe, né? E a grande discussão com ela. No ponto sem reais é a Bolsa de Aposta. Quer dizer que a, a aposta agora. É pra, quem vê que, é pra ver quem vai pra segundo turno com o Zé Maranhão, ou se João Lucélio é... Menino, tá aí desse jeito, é? <risos> Quer dizer que a galera já acha que o velhinho sacramentou, já botou o pezinho no segundo turno. Não, eu não sei não. Eu, eu, eu, tendo dinheiro não apostaria não. É, mas esse velhinho, se ele segurar a onda... Meu nome é Tchau. Ó, oh, eu vou dar um pitaco aqui, pitaco. Se Maranhão for pro segundo turno com Lucélio, leva, meu nome é Tchau, porque eu acho que João apoia Maranhão. Se Maranhão for pro segundo turno com, com João, eu também acho que Lucélio apoia Maranhão. É pitaco, viu? Pitaco não vale nada, é só um pitaquinho de leve. Valeu, Cocadinha! Um abraço pra você, viu? Valeu, meu irmão. Tchau. Meu nome é Tchau. Ei, que o negócio tá pegando fogo.